Oi, eu sou o Cup, e não sei se você percebeu, mas tem algo um pouco diferente aqui. Vou dar 5 segundos pra você descobrir. Não, Nossa. gente, é o meu cabelo muito óbvio. Isso. Não é uma mudança grande do que eu tava antes, porque eu já costumo pintar ele de azul, né? Só que agora eu pintei ele metade rosa e metade azul. Então vamos dizer que é uma mudança 50% grande? Será que as coisas funcionam dessa forma? Com certeza, essa é a primeira vez que eu pinto o meu cabelo de uma cor quente. Eu sempre pintei oh, azul, ou verde, ou roxo, as coisas bem frias. Mas essas cores em específico, azul e rosa, elas têm um significado um pouco mais forte pra mim. Que é bem importante pra mim. Primeiro que rosa e azul sempre foi minha combinação de cores favoritas. Tipo, você pega duas cores do mundo, sabe? Qualquer cor do mundo. E junta. Rosa e azul vai ser sempre a melhor opção. Sem discussão. É muito lindo. Mas não apenas isso, essas são as cores da bandeira trans. Na verdade tem o branco também, né? Mas a gente costuma focar mais nas cores que são realmente cores. Sem discriminação com brancos. Mas e qual a minha relação com isso? Bem, se você está aqui, talvez você já saiba. Mas caso não saiba, tudo bem, eu repito. Eu sou uma pessoa não binária. Eu pessoalmente me identifico como uma pessoa a gênero, Ou seja, eu não me identifico com gênero algum. Ah, Capa, a gente já sabe, você já disse isso antes. Uhum. Sim, de fato. Mas o termo trans é um termo do qual eu sempre fui muito receoso ao usá-lo comigo mesmo, para mim. É uma pressão da qual acabam me dando por medo da repressão das pessoas. Trans significa você não se identificar com o gênero ao qual foi designado ao nascer. Apesar desse significado, pessoas não binárias costumam ser tratadas como pessoas que não são trans de verdade, que não são trans o bastante. Mas por que e como isso acontece? Isso pode acontecer de duas formas. Uma delas é que as pessoas têm uma ideia de que pessoas trans são apenas homens e mulheres transexuais que desejam realizar algum tipo de modificação, transição hormonal ou cirúrgica. E isso, como vocês devem imaginar, é bem problemático. Porque é como se sua transgeneridade só fosse válida quando você sofresse disforia. Quando você quisesse se modificar. Quando você não se sentisse bem consigo mesmo. E não, não é assim. Disforia não valida a identidade. Pessoas trans não são validadas pela sua dor. Essa chega a ser uma visão patologizadora, pois vê a disforia como um sintoma de ser trans. Um outro momento é quando as pessoas atrelam transgêneridade a opressões específicas. Como se você só fosse trans quando você sofresse determinados tipos de transfobia. E na verdade isso é um problema recorrente na comunidade LGBT. Uma suposta tentativa de validar as nossas identidades baseada nas opressões que nós sofremos. O que acaba criando uma guerra de opressões e... Realmente nada muito bom sai disso. Aí às vezes fica tendo essa sensação de que você não é trans ainda. Aí você precisa encher essa sua barrinha de experiência trans, da qual você só pode fazer de sofrendo determinados tipos de opressões. E aí quando você chega no próximo level, você finalmente pode pegar o third job e parabéns, você é trans. Uau! E aí sim você é permitido a ser reconhecida enquanto pessoa trans. Nossa, por que que eu fico relacionando tudo a jogos? Não tinha como esperar outra coisa de mim. Na verdade, não é mesmo. <risos> Se acostume, porque isso sempre acontece. Então nominares acabam sofrendo esse tipo de discriminação. E por mais que eu tenha ciência disso, dessa realidade, a gente, às vezes, internaliza certas coisas que a sociedade joga assim na gente. As coisas que elas dizem pra nós, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente saiba que aquilo não é real. E com isso, eu ficava me sentindo que eu não sou trans o bastante pra poder me intitular como uma pessoa trans. Que eu não sofro tanto quanto outras pessoas trans, e que se eu usar esse termo, eu vou estar sendo errado, eu vou estar sendo inconveniente com o resto da comunidade. Eu acho que uma das piores coisas é quando você acaba se convencendo de coisas das quais você não concorda e que te impedem de ser você mesmo. Eu me identifico como uma pessoa gênera há muito tempo, mas olha só. Eu só tive coragem de realmente falar publicamente sobre ser a gênero recentemente. Você vê nos meus vídeos. Ou não, mas você pode ver nos meus vídeos. E como uma pessoa não binária, eu percebi que eu não usava o termo trans comigo mesmo como algo pra mim. Eu ainda tinha receio de falar sou trans e de virem me negar. Eu ainda não tinha completo domínio sobre minha própria identidade. E isso é tão real que até mesmo no vídeo em que eu falo sobre ser a gênero, eu não falo o termo trans em nenhum momento. E eu lembro de eu conscientemente, quando eu tava gravando esse vídeo, eu não usar essa palavra. E de depois eu não vir a questionar por que, que eu tava evitando. É tenso isso. Hoje, eu já entrei em paz comigo mesmo sobre isso. E eu quis simbolizar isso com essas cores na minha cabeça. Sim, eu sou trans. Eu sou a gênero. Eu sou não binário E não, quando eu digo isso, eu não quero dizer que eu sou trans da mesma forma que um homem trans é. Ou que eu sofro as mesmas coisas pelas quais uma mulher trans sofre. Existem diferentes tipos de transgeneridade, diferentes tipos de experiências. Cada um tem sua jornada. E no processo de descoberta sobre si mesmo, é importante sim, não só reconhecer como você sofre, mas também como você se privilegia nessa sociedade. Mas nem as opressões, nem os privilégios, te definem, sabe? Ser trans pra mim é não se conformar com aquilo que foi jogado em cima de mim desde que eu nasci. É ter a capacidade de ser dono de minha própria identidade e poder a desenhar da forma que eu quiser. Livre de imposições ou de expectativas. E eu quero mais e mais poder ser o mais verdadeiramente eu que eu puder. Agora, umas ressalvas. Claro que pessoas cisgêneras, ou seja, pessoas que não são trans, são donas de suas próprias identidades. A diferença é que elas se identificam com aquilo que a sociedade já dizem que elas são. Quando eu sou uma pessoa não-binária que não se identifica com aquilo que foi imposto a mim, a última coisa que eu sinto é de que eu sou dono de minha própria identidade. E outra coisa é que eu tô aqui falando sobre a minha experiência, cup. O que não é regra para todas as pessoas do mundo. Existem pessoas não-binárias que não se identificam como trans. Não seja fiscal de identidade, tá bom? Eu mesmo, pessoalmente, às vezes me identifico como um shiba inu. Enfim, espero que você tenha aprendido algo novo <risos> com esse vídeo. Eu sei que todo dia eu tô aprendendo algo novo sobre mim mesmo. Recentemente, por exemplo, eu aprendi que eu, de fato, gosto de unhas grandes. Olha. Isso aqui era pra ser rosa. Eu pintei de rosa, só que o azul ficou manchando e ficou roxo. E eu acho que cada dia mais eu me torno numa Tumblr Girl. Olha só essa roupinha. Mesmo. Vou levantar assim só porque eu achei conceitual. Eu achei que seria legal compartilhar isso com vocês. Vocês sabem onde me encontrar, né? Se não sabem, é em arroba, apenas em todas as redes sociais. Mas me sigam principalmente no meu Instagram. Eu tô cada vez mais e mais gostando daquela rede social. E vocês estão interagindo muito comigo, eu tô muito feliz. E com esse cabelo, com certeza, vai ter um monte de fotos. Bem Tumblr Girl mesmo. Todas as positividades pra vocês. Vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. Se eu posso ser uma bandeira transambulante level 80... O que que não dá pra ser? Eu comecei a jogar Ragnarok e descobri que Ragnarok tem trans classes, gente. Olha só. Perfeito. Trans. Ai, gente, tá bom. Eu tô, eu tô, eu tô viajando aqui agora. Por favor, tchau.